Se encantaram, tá certo? O genocídio, o etnocídio tem cor, tem gênero, tem etnicidade, indígena, negra e tem extrato social. Somos nós pobres. Essa, essa fala aqui, assim como meu, a minha forma de pensar é: nós estamos em guerra. E essa guerra não fomos nós que decretamos. Quem decretou guerra foram os invasores há 522 anos. E nem guerra eles decretaram a nós. Nos decretaram foram massacres. Quem faz guerra somos nós. Nós fazemos a guerra de resistência. E esse é o um conceito chave para mim. Guerra não foi o que eles decretaram contra nós. Foram genocídios e etnocídios. Guerra fazemos nós. Fazemos nós guerra de resistência e de resistência cotidiana. É isso. Parte do princípio que são desejáveis e estruturais. Não é só o racismo que é estrutural. É o genocídio e o etnocídio que é estrutural. Por que, que eu falo com tanta veemência? Porque quando se discute só o racismo com o estrutural, para mim, não vai na causa. A causa é outra e que vai além, que a gente vai tentar caminhar por aí, tá certo? Bom, é isso. Não temos ancoras, mas um bom, memória, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, não ao marco temporal, o STF, só demônio decidir, nos mata, o STF está lavando a mão sobre o marco temporal, está decretando a morte de muitos povos originários e muitos indígenas ao lavar a mão sobre a decisão em relação ao marco temporal. A lei tardando já está falhando. Quando falam a lei tarda, mas não falha. Fala. Tardando já está falhando. Não a PL191, não a PL490, e é isso. Esse. esse aqui sou é o seu casamento apresentou, não vou ficar me apresentando muito não, basta dizer que eu sou atualmente eu faço pós-doutorado no programa de psicologia da Unesp de Assis, fiz o um doutorado na arquitetura da USP, mestrado na PUC e graduei em história da Unesp. É, mas dou aula em duas universidades: Universidade Estadual de Santa Cruz e Universidade Federal de do Sul da Bahia. Mas antes de tudo, e isso para mim, vocês estão me ouvindo, parentes e não parentes, para mim isso tem que estar na pauta da resistência. Antes de ser doutor, eu sou indígena. Antes de ser pós-doutor, eu sou indígena. Antes de ser historiador, de ser professor, de ser médico, de ser advogado, eu sou indígena. Como diz o Paulo Freire, uma escola que não educa para a liberdade faz com que, por vezes, o oprimido deseje ser opressor. Não vem primeiro o título. Primeiro vem o que você é, e eu sou indígena. Para mim, o título de doutor, de pós-doutorado, de, de graduação, ele é necessário no sentido como de ser mais um arco e flecha na luta pelos direitos. Ah, mas isso é bem instrumental, né, Cazé? É instrumental mesmo. Eu instrumentalizo a universidade, eu instrumentalizo os conhecimentos que a universidade me dão. Entre a sabedoria, porque eu sou da luta indígena, essa falha de quem é de luta, quem é da luta indígena. Em, que mora no, essa aqui é minha, minha oca, viu? Eu moro na oca, na aldeia Garaniatã, né? moro numa aldeia, e, e entre a sabedoria e o, conhecimento, e o conhecimento acadêmico, eu fico com a sabedoria. Se o conhecimento acadêmico é quadrado e a, e a sabedoria é redonda, nunca vou enquadrar a sabedoria. Eu vou Arredondar o conhecimento. Os autores que eu, que eu leio, que eu li, que tive que estudar, vão citar um, Foucault. Foucault, para mim, ele é decolonizado. Foucault, para mim, serve se ele servir a nossa, a minha luta. É bem funcional é, a minha visão com isso, tá certo? Então, isso, para mim, é fundamental. Mais decolonialidade. Tá aí. Entre o conhecimento acadêmico e a sabedoria ancestral, fico com a sabedoria ancestral, insisto. Nessa ideia, a gente tem até uma música que diz assim: ó, todo índio tem ciência, todo índio tem ciência, ó porque será, otupa porque será, tem a ciência divina, tem a ciência divina no tronco do jurema, no tronco do jurema, e aí, heia reia, reia, rei, arreio, reia, reia e a reio, Eis aqui, na minha leitura, uma das formas de entender por que, que nós, os povos originários, essa.